A gente fez uma denúncia via Comissão de Direitos Humanos para investigar um senhor que vendia cura gay, ofendia publicamente pessoas LGBTs em suas redes sociais. A Polícia Civil fez uma longa investigação, encaminhou ao Ministério Público indiciando esse senhor por cometer o que eles chamam de crime de homotransfobia. Na semana passada, uma promotora, a senhora Maria Olímpia do Ministério Público do Distrito Federal, de forma relâmpago, propôs um relatório pelo arquivamento da denúncia. E o argumento da promotora era liberdade de expressão. Mas qual é o limite da liberdade de expressão? A liberdade que mata? A liberdade que ofende? A liberdade que discrimina, que violenta? Uma liberdade de expressão que naturaliza a violência e a morte da população LGBT. Eu tô falando dos meus, dos nossos, que morrem todos os dias. Nós estamos no país que mais mata travestis e transexuais. Pra uma agente de Estado falar que isso é liberdade de expressão. E nas redes sociais, ela compartilha fake news, assimilando a questão LGBT, a pedofilia, crimes. Ela profere de Discurso de ódio nas suas redes sociais. Isso é uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. Ela não arquivou uma denúncia contra a pessoa LGBTfóbica. Nesse caso, ela acaba autorizando na assinatura de sangue, que deixa um ar de legitimidade para morte, para violência de milhares de LGBTs nesse país. Eu tô indignado hoje. Indignado. Porque eu sei que é mais uma denúncia arquivada que afetou toda a comunidade LGBT do Distrito Federal. Milhares dos nossos. Aqueles que não sobreviveram porque suicidaram. Deputado Alé de Sampaio, por que não chegaram até aqui? porque não tiveram coragem de assumir os seus pais sofreram violência em casa é daqueles que a gente está falando daquelas travestis transexuais que são assassinadas por estarem andando na rua é desses que a gente está falando é quando a gente sai da escola porque a gente não pode estar numa sala de aula porque a gente sofre violência e homotransfobia é desses que a gente está falando quando a gente fala de uma denúncia como essa mas se ela espera de nós, silêncio não vai ter porque nós vamos fazer muito barulho hoje nós apresentamos uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra a essa promotora de justiça para que seja investigada a sua conduta, porque não pode ter envolvimento político partidário e se autoproclamar como parte da milícia de Bolsonaro, não é atividade político partidária, eu não sei mais o que é nós vamos denunciar e vamos às últimas consequências, não só nós mas os movimentos dessa cidade que lutam por direitos humanos, porque estamos todos indignados e indignadas, nós acreditamos no Ministério Público, nós acreditamos que o Ministério Público pode reverter essa decisão é pela vida de todas as LGBTs que a gente ocupa esse cargo aqui e a gente não vai se silenciar diante dessa história.